Marcador de elevação 1, marcador de elevação 2, marcador de elevação 3, marcador de elevação 4. Esses marcadores é que vão gerar a nossa elevação automaticamente. Então, as elevações, elas ficam salvas no nosso navegador de projetos. Elevações 1, 2, 3 e 4. Mas antes, deixa eu te mostrar... A interface básica do ArchiCAD 23. Ela é essencialmente idêntica à do ArchiCAD 22. Aqui em cima nós temos os menus dos comandos, né? Onde nós podemos encontrar as ferramentas utilizadas para a criação da modelagem, agrupados por assuntos, por temas, os comandos. Então, modelagem, vou ter assuntos, comandos sobre modelagem, documentação, documentação e assim por diante, tá? Aqui na parte superior. Isso já é padrão do ArchiCAD. Quando você abre o seu ArchiCAD, é assim que ele vai aparecer para você. Aqui do lado esquerdo, nós temos mais três menuzinhos aqui, ó. Modelagem, documentação e mais. Eu posso abrir aqui e vê-lo com os textos na frente. Então, por exemplo, em modelagem, eu tenho os, as ferramentas, os comandos de modelagem. Então, porta, janela... Viga, laje, escada, guarda-corpo, cobertura e etc e tal. Em documentação, nós temos a parte de cota, texto, rótulo, trama, linha e cortes e elevações internas e etc e tal também. E aqui embaixo, nós temos mais alguns outros comandos. Modelagem e documentação. O que você precisa entender? Qual é a diferença entre eles? Não importa o projeto que você esteja fazendo você vai ter que modelar. Se você estiver fazendo projeto de arquitetura, um projeto de prefeitura, um projeto executivo, qualquer projeto de iluminação, forro, qualquer. Tudo vai passar pela modelagem. No ArcCAD a gente não desenha, não existe linha simples. Existe algum, existe um comando de linha que é apenas para auxiliar na modelagem dos da, das janelas, portas, paredes, pisos e lajes na verdade eles não fazem parte da modelagem eles fazem parte do processo de modelagem mas não da modelagem em si então o que, que é a modelagem? a modelagem é o 3D você vai construir o seu projeto no ArcCAD. e o que, que é a documentação? a documentação é quando você pega essa modelagem tudo isso aqui são elementos 3D paramétricos e começa a inserir informação Aí você vai colocar a cota, a cota de nível, um texto, rótulo. Rótulo são quando você puxa informações, trama, né? A trama no Arquicad, é... a trama no AutoCAD a gente chama de achura, tá? Então, quando você começa a desenhar uma planta, é que você vai determinar o que ela vai ser. Se vai ser um projeto de arquitetura, um desenho arquitetônico simples, ou se vai ser um projeto de prefeitura ou um projeto executivo. Aí vamos trabalhar as escalas, qual é a escala que nós vamos trabalhar o nosso desenho. Podemos escolher aqui. E aqui nós temos os projetos prontos, tudo isso faz parte do Arquicad 23, já está no template básico dele, você não precisa mandar um e-mail solicitando, não, isso aqui já é o Arcad 23, já está pronto para você utilizar. Tá? Então, eu estou gravando esse mini curso para você ver que é possível sim, com que eu já venho pronto do Arquicad a começar a criar projetos de arquitetura diferentes temas então eu tenho aqui olha o estudo preliminar o executivo e o projeto legal aqui se meu esse meu projeto vai aparecer com acabamento sem acabamento só o núcleo aqui é o conjunto de canetas que são as penas né referente ao ao Autocad lá a gente chama de penas aqui a gente chama de canetas tá e aqui é o módulo de visualização do objeto, onde nós podemos configurar qual é o nível de detalhe que vai aparecer para cada objeto no desenho na planta do ArchiCAD. tá bom? E aqui é a renovação de paredes. Sobre isso aqui, nós não vamos ver nada nesse mini curso, porque esse curso é um curso básico, tá? Nós vamos apenas escolher qual é o projeto que nós vamos trabalhar e criar a modelagem nele. Então, aqui em cima nós temos o navegador de projetos, onde eu tenho o mapa de projeto, o mapa de vistas e o livro de layouts. Neste minicurso nós vamos acessar somente o um mapa de projeto, aonde estão os nossos níveis. Então, eu tenho aqui o pavimento térreo, primeiro, segundo e a cobertura. Como que eu vejo como está esses níveis? Dentro dos cortes. Então, tem, posso acessar um corte aqui ou uma elevação. E eu vou ver aqui que altura que eu estou trabalhando esses níveis, tá? Então, eu estou no nível zero aqui, mais três, mais seis, mais nove. Isso já veio pronto do arquicad. Tá? Lembrando que o Arquicad versão brasileira, Herbert Bichon, nós temos aqui na versão e metro NBR 6492, a metro normal, centímetro e milímetro. tá? Nós escolhemos sempre trabalhar com a versão é, da NBR 6492, que já vem tudo bonitinho sobre as configurações de desenho arquitetônico. Para o Arquicad. Então, para começar a desenhar, eu preciso acessar o pavimento. Ninguém desenha na vista, nem no corte e nem no, no 3D. Para acessar esse nível, eu tenho que clicar duas vezes nele. Ou eu venho para cá e vou navegando entre as abas que eu já abri. Vou fechar aqui. Aqui eu tenho algumas algumas ferramentas que eu vou utilizar com vocês na nossa aula de modelagem. Lembre-se que a proposta desse minicurso é uma apresentação, uma introdução para você conhecer o potencial que esse fantástico programa tem. Portanto, como minicurso, recursos avançados ou mais profundos serão abordados no curso completo. Sendo assim, bora começar a primeira aula. Olá, aqui é a Luciana Paixão e você está no mini curso de Arquicad 22. Nessa segunda aula, nós vamos começar a desenhar, a modelar a arquitetura da unidade residencial. Trata-se de uma arquitetura genérica. Queria que eu elaborei para darmos início aos nossos estudos então muito bem para começar vamos começar com para iniciarmos vamos começar com a ferramenta parede tá simplesmente clicar na ferramenta parede não vou adentrar nas configurações que existem dentro da ferramenta parede cliquei com o botão direito do mouse, e o que, que vai acontecer? Vai abrir essa, essa barra superior aqui que você consegue movimentar com o scroll do mouse, aquela bolinha central do mouse. Tá então aqui o que, que você precisa saber para poder traçar uma parede? Primeiro, aqui qual é o vegetal? O vegetal para o arquicad é a layer, então, nós temos aqui ó, Arquiparede. parede. Tá? Método de geometria Se é uma parede única Ou se é uma parede contínua Ou se eu posso fazer um retângulo Ou um, um quadrado Ou um, um retângulo <coughs> Para começar eu quero só uma parede contínua Não vou nem explicar os outros métodos de geometria tá? Se vai ser face externa, face interna Vou deixar face externa a estrutura vai ser uma parede básica, composta ou perfil complexo. Para o nosso minicurso, vamos trabalhar somente como, com o perfil básico, tá? Genérico. E qual é o tipo de material genérico que vamos utilizar? Vamos colocar aqui uma vedação externa, tá bom? E ela vai ter o quê de altura? 3 metros e qual que é a espessura que ela vai ter? Vamos colocar 15. Tá? Estou deslizando o mouse aqui. Muito bem. Agora, eu vou dar um ponto inicial e um ponto final. A arquitetura que você viu na aula anterior, ela tem de área 10 em X por 8 em Y. Então, tá 10 por 8. Eu quero fazer a parede vertical de 8 metros, tá? Mas eu vou fazer melhor. Vou fazer de baixo pra cima, e depois eu vou dizer por quê, então eu tenho aqui oito metros, tá? eu posso vir aqui na sorte, posso, vou ficar o dia inteiro aqui procurando oito metros mas eu posso digitar o oito no teclado e posso dar enter, tá? então eu tenho oito na vertical, tá? como eu sei? porque eu posso vir aqui, ó na reguinha e medir, ó, daqui até aqui, eu tenho oito metros Agora, eu quero traçar uma paralela de 3,50 para a direita. Como que eu vou fazer? Eu vou, primeiro, selecionar essa barra de ferramenta que está aqui em cima, tá? Ela está aqui em janelas, paletas, janela de controle. Por quê? Porque nós vamos utilizar este comandinho aqui, chamado método de construção relativo. Nós vamos acioná-lo. E vamos acionar a ferramenta parede, e com a barra de espaço do teclado, eu vou acionar a varinha mágica. O que, que ela vai fazer? Ela vai selecionar a parede, só que não selecionando. Ela vai dizer que a partir deste alinhamento pra cá eu tenho 3,50. Ok? Como que eu vou saber se tem? Reguinha aqui de novo. Interno daqui até aqui, 3,50. Tá, porque quando a gente começa a desenhar de baixo para cima e com a face externa, ela vai buscando a face, a medida interna livre de 3,50. Agora eu quero desenhar daqui para cá. Uma Outra parede de 10 metros é só pegar um ponto inicial, um ponto final, digitar 10 e enter. Vamos continuar. Eu quero selecionar uma outra parede de 3 e 40 daqui para cá, né? Dessa parede para direita, então seleciona aqui o método construtivo novamente, parede, barra de espaço e dou um clique e jogo 3,40 para a direita. Tá é vírgula, não é ponto, atenção. Quero medir para ter certeza se tá certo. Uma reguinha, um ponto, outro ponto, 3 e 40. Muito bem, e agora eu vou fechar com uma o. opa, para sair a, da, da, da ferramenta de medição. Venho na parede e desço e noto que estou pegando aqui ó, ó, essa posição. Para dentro e vou trazer para dentro 8 metros para baixo, ok. Agora eu vou trazer as horizontais. Parede, clico aqui no método de construção relativo, seleciono a barra de espaço, pego a varinha mágica e trago aqui para baixo 3,10. Tá? Ele vai pegar essa outra aqui, aí você vai e apaga. Selecionando a linha da parede, eu noto que eu tenho uma linha de referência aqui, ó. Que ela é a linha azul, tá? É ela que faz a menção, se é face externa, se é face interna. Tá vendo, ó? Ela vai mudando. Ou se é a linha central, Tá? Deixa eu voltar aqui com zoom, com undo, porque eu já não sei mais qual a posição certa. Isso, aqui. Então, eu tenho essa linha aqui, eu posso clicar nela e estender, tá? Posso clicar nessa linha aqui também e estender pra cá, ok? Esse, essa parte central aqui, eu não vou utilizar no meu projeto. Eu vim aqui, seleciono a tesourinha e clico e apago. Não preciso nem apertar a barra de espaço. Então eu seleciono a tesoura e clico aonde eu quero apagar. Simples assim, tá? Agora eu quero uma outra parede de 1,20. Vou clicar aqui, acionar o comando barra de espaço desço 1,20. Vamos medir para ver se está certo. Não, 1 um e 5. O que que a gente vai fazer? Vai pegar essa aqui e virar pra baixo. Aí, ela vai ficar certa. Vamos pegar aqui, reguinha e medir. 1 e 20, um e perfeito. Outra parede, daqui pra baixo. Vai ter 3 e 10. Então, vamos medir, vamos adicionar a parede, ó, mas não é pra baixo, é para cima, então eu volto aqui. Ó, posso clicar aqui, ó, face interna e fazer o fechamento. Então eu tenho que ter aqui uma parede de 3 e 10, ok. Do esc, outra parede de 1 e 20, ok. Tá certo, e outra de 3 e 10 perfeito, ok. E agora, aqui no banheiro, eu tenho uma parede de 2,50, daqui para cá. Então, eu vou pegar a parede, método de construção relativo, barra de espaço, clico nessa parede e trago pra cá 2,50, tá? Posso selecionar o botão esquerdo do mouse e deletar as paredes que eu não preciso, tá? Então, eu pego a tesourinha e clico para cortar aqui, tá? Pego a tesourinha, corto aqui, pego a tesourinha e corto aqui. Então, eu tenho essa região aqui já definida. Tenho essa outra região definida e aqui eu vou definir uma outra região. Então, eu tenho dormitório 1, um banheiro, um dormitório 2, uma sala aqui de estar... De jantar, uma sala de estar, tá? Então, eu vou fazer aqui um fechamento. Vou fechar essa região aqui. Aqui eu tô vendo que tem alguma coisa errada. Tem duas linhas. Aqui provavelmente tem uma linha em cima da outra, ó. Ó, pronto. Deu, sumiu. Agora eu quero fechar esse ambiente aqui, tá? Posso vir aqui e fechar aqui. Para ter certeza, posso vir aqui, seleciono as duas e intercepto. Tá? Então, aqui é a minha arquitetura básica. Tudo que eu fiz aqui, apareceu aqui no meu 3D. Se eu digitar no meu teclado O, a letra O, eu consigo navegar, navegar na arquitetura, tá? Então, aqui eu criei as minhas paredes. Vamos medir quanto eu tenho daqui até aqui. Três eu sei que dentro da cozinha tem tenho que ter 2,50. Vamos ver se tá certo. Daqui pra cá, 2,50. Agora, daqui para cá, 3,50. Vamos ver, 3,50. E daqui pra cá, 3,40. 3,40. Então, tá certinho. Vamos checar o nível. Vamos ver se o nível dela está certinho. Como que tá aqui? Então, eu vim aqui em elevação... E eu tenho aqui, ó, ela tá do nível 0 ao nível 3, tá? Eu posso clicar aqui, ó, e fechar um pouquinho, só para poder ajudar na visualização. Então, do 0 ao 3 aqui, eu tenho a minha parede, tá? A, a estrutura da unidade residencial já está Pronta, agora nós vamos colocar os outros elementos, piso, lajes, portas e janelas. Mas, para finalizar, vamos selecionar aqui as paredes internas e vamos colocar aqui, ó, vedação interna. Então, eu tenho parede externa e parede interna, ok? Vamos continuar aqui a arquitetura, a modelagem da arquitetura da nossa unidade residencial, tá? Então neste vídeo, nesta aula, nós vamos aprender a colocar a laje e o piso. OK? A laje e o piso é o mesmo sistema, tá? O que vai mudar aqui vai ser a posição que ela vai se encontrar dentro do projeto. Então, dando um clique aqui nessa ferramenta chamada laje, vai abrir aqui em cima você pode deslizar com o mouse, com o scroll, com a bolinha central aqui do mouse, as ferramentas que estão habilitadas, para as configurações que estão habilitadas para essa ferramenta. Então, eu tenho aqui, ó, estrutura, laje é uma estrutura, tá? O vegetal dela está em este traço laje, que é o layer. Nós podemos fazer pelo método de geometria simples, Retangular ou retangular rotacionado, tá? E nós temos aqui o material dela. E vamos escolher aqui, para este momento, a estrutura genérica, tá? Qual que eu vou escolher aqui para o piso? Para o piso, eu vou colocar o um genérico estrutural. Não podemos nos esquecer da espessura dessa laje, tá? Ela vai ter o que? Quinze? Então, eu vou escolher aqui o método de geometria retangular que eu quero aplicar, que é o mais fácil, tá? Posso pegar ó, o poligonal? Posso, mas eu venho ponto por ponto, ponto por ponto. Eu não quero, eu quero ser mais prática. Então, pego um ponto e outro ponto. E vamos conferir no 3D como é que isso tá. Tá certo? Vamos ver aqui na elevação. Muito bem. Ela está aqui embaixo. Tá? genérico estrutural vegetal este laje tá bom o que, que nós podemos fazer aqui podemos copiar esta este piso e transformá-lo numa laje como que eu faço isso seleciono botão direito do mouse mover arrastar e repetir Pego este ponto e coloco aqui. Então, vou ter aqui em cima uma laje e aqui embaixo eu vou ter uma outra laje, que é o piso, tá? Posso colocar um material diferente para essa aqui? Posso. Posso colocar um layer diferente, trocar o um layer? Posso. Mas, para esse mini curso, além de não fazer isso, eu não vou nem colocar a laje. Por quê? Porque eu vou colocar este nível Em cima deste E este em cima deste Porque eu vou criar um pradinho E se eu colocar um, uma cobertura de laje aqui Quando eu copiar esse outro pavimento para cima Eu vou estar duplicando a estrutura Então eu vou ter um piso e uma laje Um em cima do outro Então não vamos colocar Neste caso aqui A laje de cobertura Apenas a laje do piso o que nós podemos fazer em relação a criar diferentes tipos de piso na mesma laje? Então eu tô aqui, cliquei com o botão esquerdo do mouse em cima do piso, tá? Eu tenho aqui ó a linha de referência. Se eu clique, se eu der um clique com o botão esquerdo do mouse dela, eu vou abrir um ponto. Se eu vier aqui ó adicionar polígono ou subtrair polígono, por exemplo, aqui no banheiro, eu posso vir aqui, olha, e retirar um pedaço dessa laje. E esse banheiro não vai ter mais laje, tá? Então, só uma pontinha de uma das funcionalidades que tem a laje. Eu clico fora pra poder sair, ó, e agora eu pego essa laje aqui e crio uma outra laje aqui dentro. E coloco ela com 10, tá? E menos 5 aqui. Ou posso deixar aqui com 15 e deixar ela menos 5. Então, ela vai aparecer aqui na minha elevação. Deixa eu colocar ponto 10 aqui. Pronto. Aí, ela fica escondidinha lá atrás. Tá? Então, eu posso trabalhar diferentes tipos de piso dentro, dentro da mesma laje. Tá? Posso clicar aqui em definições de laje e criar em trama de superfície apenas uma hachura de superfície? Tá? Vou colocar aqui uma grelha de 90 por 90. E ela criou uma grelha. Note que ela está toda recortada nas bordas. Botão direito sobre a grelha, orientação da trama, distorção personalizada, ok. Aí, eu pego esse ponto e coloco aqui, que é onde vai entrar a minha, a minha sala, onde é a porta de entrada da minha sala, tá? Então, e aqui? Aqui eu te mostrei como é que faz, mas eu não quero deixar, eu quero deixar a arquitetura básica. Eu quero reconstituir esse pedaço de laje. Clico aqui, clico na borda, pego esse pedacinho de mais aqui e crio. E aí, eu reconstituir a laje inteira novamente, tá bom? Então, eu quero essa laje inteira para o minicurso. Não vou fazer recortes de piso, criar paginação de piso, nada disso. É só um modelo genérico, conceitual, para a gente entender o Arquicad. Tá ok? Assim como as portas, janelas, paredes, a laje também tem muitas outras funcionalidades, configurações que a gente pode utilizar. Mas, para esse mini curso, nós vamos ficar só com o conceitual. Ok, Então, o que eu tinha para falar sobre laje para você era isso.